Fala galera, estou voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera trazendo pra vocês mais uma gameplay bom, rapaziada, calma aí, foi a tia, rapaziada, dessa vez eu trazendo pra vocês mais uma gameplay bom, rapaziada, mano, eu tava jogando com meu amigo GTA, tipo, aí tava de boa, assim, jogando do nada, é, jogando assim pra trocar, pra dar, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, e, e rapaziada, calma aí, calma aí, só deixa eu pegar aquele carro ali, esse caminhão aqui, rapaziada Que é esse caminhão que eu quero mesmo Caminhão aqui Pera aí, tiozão E rapaziada, a gente tava zoando assim no GTA Online Pra ver qual carro que era melhor pra gente conseguir jogar no... subir um monte de O um monte de Shared, pra quem não sabe, pra quem não conhece É o um monte, o um maior monte do GTA Eu vou vir por aqui, ó Porque não tá liberado o mapa inteiro E por que eu tô jogando no modo história? Porque no modo história é o único... Não é o único, que é mais fácil de spawnar os carros, os carros normais, assim, tá ligado? Não, tipo, um jeito online, ele não, não spawna, assim, os carros. D dependendo do carro, não, não spawna. Tipo, os carros muito caros, assim, não vai spawnar não, Principalmente caminhão e essas coisas, tá ligado? Que é bem difícil de spawnar. E rapaziada, a gente tava zoando de boa, assim, mano. E a gente tava, tava zoando e, cara, e cada vez a gente esperava e chamava a polícia. Eu não vou chamar a polícia agora, vou esperar que chama, chegar lá perto pra chamar a polícia E tinha que subir com três estrelas, não podia ser nem duas porque tinha O desafio era com três estrelas E quem subisse ia pagar uma coca pro outro Mas não deu muito certo o desafio porque ninguém conseguiu Porque é muito difícil mesmo Principalmente com os piores carros, tá ligado? Piores veículos piores carros É isso aí rapaziada, chegando lá perto eu volto com vocês aí Vou dar um corte bem rapidão aí É isso aí Fui, bom rapaziada, já chegamos aqui no caminho, aqui no Monte de mano Eu peguei um outro caminho aqui, que vai, leva também a gente direto pro Monte Shield Mas é um caminho mais radical, tá ligado, e mais difícil também Agora o nosso objetivo aqui é chamar a atenção da polícia Vou parar aqui, rapidão Eita, caramba, deu um, deu um, deu ruim deu um. Aí eu vou parar aqui, eu vou tentar matar alguém, velho Tem que matar alguém aqui, mano, senão não funciona nossa, matei um já, <risos> Tá porra, meti a doze na... Da, não Mas tem Kombi, rapaziada, eu achei... Eu achei essa caminhonete, mas eu acho que eu vou pegar uma Kombi Não sei se tem mais Kombi, ai ai Não sei se tem mais Kombi não, mano Beleza, eu tenho que matar duas polícia pra pegar uma arma de... Matar a polícia, eu tenho que matar a polícia Ai ai ai, e caramba, e caramba Pega, pega, pega o carro, pega o carro Vai, acelera, acelera, acelera, acelera, caramba. Acelera, pô. Eu, hein, eu, hein. O bagulho não acelerava, velho. Que merda. Beleza, beleza. Tamo recuperando a vida, beleza. Mano, fora que tem polícia, tem helicóptero. Tem os caramba, a quatro aqui, mano. Beleza, temos que ir por aqui. Eita, pega, eita, mano. Eu peguei esse carro, guincho, velho. Nem sei é de, de, Ah, não, não, não, não. Calma, calma, calma. Mano, o fora que estourar o pneu já era, tropa. Já era. Se estourar o pneu, já era. E tem uma polícia ali, eita, a polícia capotou. Que loucura. Mano, é da hora aqui no, no, no história, velho. A polícia mesmo, é muito louca no maior história. Eita, pega. Nossa, mano. Eu não posso errar, tropa. Eu não posso errar. Se eu errar, já era. Mano. Se eu errar, já era. Mano, eu, eu acho que esse carro vai subir de boa, tá ligado? Tem vários outros tipos também de, pra mim. Mano, será que eu salto aqui? Eu vou soltar aqui. Força. Força. Aê caramba! Força! <risos> ah! Consegui ainda mano! Eu, eu não vou deixar a polícia escapar hein, mano! Não pode deixar a polícia! Falou tio! Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal! Mano, mano, muito louco! Ai ai! Nossa! Nossa! Acabou com o carro! Acabou com o carro! Acabou com o carro tropa! Ih, já era. Olé! Olé! Olé! <risos> a polícia foi lá pra baixo! olá, Ah! Que da hora! <risos> é muito louco, mano. Muito engraçado. Ai, caramba, vai pegar ela, hein? Ih, caramba, fora. eu não embalo aqui, mano. Eu tô cagando e andando agora. Rapaziada, dá pra fazer várias coisas, mano. Dá pra fazer de ônibus, dá pra fazer de carro. De carro não. De carro potente, dá pra fazer que Não, não, não, não, não, não, não, não. não. NÃO! Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, relaxa, relaxa, respira Respira Ui! Quase perdi o carro Aê! Tamo de volta, tamo de volta, tropa Tamo de volta, mano! Caguei agora na bolacha Vira, vira, vai, vai, vai Ah, não estoura meu pneu não, mano, mas é um pouco difícil Dá pra fazer de bicicleta, dá pra fazer de... De moto não, de moto não é da hora não Não, dá pra fazer de moto também, de moto de motocross É mais da hora também Aí sim, bora. Mano, tá vindo aqui o que? O que? O... Tem um monte de. De bamba aqui, tropa. Calma aí. Acelera, mano. o carro ruim da. Ó, os coiote. Ih, mano, tem o um coiote. Na moral, mano. Que da hora, mano. É muito louco. A polícia. Aí, calma aí. A polícia tá fugindo. Ah não, tá não. Ih, caramba. Eu Derrubei a polícia. Aí, mano. Corre, acelera, velho. Essa merda não acelera, mano. Que droga, velho. Na moral, mano. Eu, hein. Aqui é o ruim, mano. Aqui é o ruim. Ai ai, nossa Capotou o Corsa Volta, volta, volta Vai, acelera, acelera, acelera tropa Será estourar o pneu mano? vai estourar o pneu? Não, estourar o pneu não, é o carro que tá lento mesmo Ih Bati Vai, vai, acelera mano, acelera Ih caramba, vai tomar banho pô Ou pra cá, ou ou ou ou eita Eeeita Pedala Robinho aí Bora, e Ih caramba, polícia Agora vai ser difícil, tropa Mas esse carro sobe bem, esse carro sobe bem Esse carro sobe bem, o problema é a polícia enchendo saco aqui atrás De primeirinha vai, tropa, de primeirinha vai Mano, ah não, todos os carros que eu peguei Aqui no, no Ai mano, vai, sobe Aí, de primeirinha vai, de primeirinha vai Sobe, sobe, sobe, sobe Ô mano, esse carro tem força hein, tropa fora tá foda que é a polícia aqui atrás, enchendo saco Aí, bora, bora Bora Bora, bora Ih, já perdi o um embalo Ih, já perdi um bal. Já perdi um bal. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar, vou ter que voltar. Sai da frente, sai frente. Vou ter que voltar e pegar em bal. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou dar a volta aqui. E, e. Aí, agora vai. Agora vai, tropa. Agora vai. Agora vai, agora sobe. Agora sobe. Ai, não, não, não. Por isso, atrapalhando, velho. Não, velho, não. Sai, sai, sai. Sobe, sobe, sobe. Ai, Ana, era a minha frente, velho. Era a minha frente. Aí não acelera, cara. Acelera, acelera, acelera, mano. Ih, caramba, vou ter que voltar de novo. Mano, uma, uma hora vai, tropa. Uma hora vai. Tem que ter calma nessa bagaça que o bagulho é ruim. Ih, voltou. Tem que estar tá sem a polícia na frente, mano. Se tiver sem a polícia na frente aí é de boa. Só porque é uma beleza, mano. Agora vai, agora vai. Eu vim diretamente pela estrada aqui. Aí, padrão, padrão, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Ih, a polícia me ajuda, mano. Ih, vai, mano. Feidou dona Bola, ajuda polícia policial, ajuda Não deu, não deu, não deu, não deu Vou ter que voltar, tudo essa merda de novo e, e voltar, já volto Rapaziada, não deu pra mim, mano, não deu rapaziada, não consegui Acabei morrendo, mano, eu vou pegar um... Tem um negócio de um posto de bombeiro aqui na frente, mano eu Vou pegar um negócio de bombeiro e vou... Tentar subir de bombeiro mesmo, mano Mano, é muito difícil subir, velho, na moral, velho O bagulho não anda, e aí tio, beleza? Foi <risos> Foi pra vala aí, ó Mano, tem um negócio de bombeiro aqui. Eu vou ver se tem um caminhão aqui. Eu vou pegar o caminhão e vou tentar subir. Aí na frente, ali, ali, ali, ali, ó o caminhão. Corre, corre, corre, corre. Olha os cowboy aí, mano. Os cowboy, viu? Os cowboy, chefe, fedido. Aí eu vou pegar esse aqui, mano. Mas eu acho que vai ser difícil também, tropa. Vambora. Ih, caramba. Os bombeiros aqui, tropa. Vou jogar água neles.